Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre todas as séries de livros completas que eu já li aqui na minha estante. Essa pilha aqui é apenas com o primeiro volume de cada uma das séries. Então, se eu não me engano, tem 15 séries completas na minha estante. Na verdade, a maior parte da minha estante é com séries, então conforme eu for falando pra vocês sobre cada uma dessas séries eu vou tirando os livros que elas fazem parte e aí eu vou mostrando pra vocês. Tem algumas séries que já estão completas, porém eu ainda não tenho todos os livros. E tem outras também que no caso eu já tenho todos os livros, mas eu não terminei de ler. Então aí realmente a culpa é minha mesmo. E um outro aviso é que aqui na descrição vai ter o link pra você conferir todos os livros, inclusive a maior parte dessas séries, tem vídeos aqui no canal exclusivos explicando a história delas e também dando a minha opinião. E se vale a pena ou não ler essas séries, então vai estar tudo aqui na descrição junto com a minutagem para se você quiser pular diretamente para uma série ou outra. A primeira série que eu tenho para comentar com vocês é Tons de Magia, da Vichuabe O primeiro livro é Um Tom Mais Escuro de Magia, o segundo livro é Um Encontro de Sombras e o terceiro livro é uma conjuração de luz. O terceiro livro vai lançar muito em breve, mas eu já li. Basicamente, a história disso aqui é sobre um universo em que existem quatro Londres diferentes: a branca, a preta, a cinza e a vermelha. E cada uma dessas Londres, elas são universos paralelos, na verdade, e algumas delas têm mais magia e outras têm menos magia. O Kel, ele é um Antari, que é como chama basicamente as pessoas que conseguem viajar entre essas realidades paralelas. O Kel ele tá fugindo de uma das Londres, indo para outra, e ele tá sendo perseguido por uma força maligna cheia de energia e cheia de magia, que quer dominar todos esses universos paralelos. O Thomas Escuro de Magia foi o primeiro livro da V. Schwab que eu li, e eu simplesmente amei. Eu amo, amo, amo completamente essa mulher, ela é incrível. Não é à toa que vamos falar muito em breve de outros livros dela. Muito provavelmente quando esse vídeo estiver ao ar, já vai ter o, o veredito do, da trilogia do Thomas Escuro de Magia. Então vai estar, como eu falei, aqui na descrição. A segunda série que eu tenho pra comentar também é da V. Schwab, que é... Vilões, que o primeiro livro é o vilão e o segundo é vingança. Essa série, na verdade, ela já confirmou que vai ser uma trilogia, mas ela não tem previsão de escrever o terceiro livro. Entre o primeiro livro e o segundo, a Schwab demorou 5 anos para escrever, né, para voltar nesse universo. E ela já disse que provavelmente vai durar mais ou menos essa mesma distância para ela escrever o terceiro livro. Então, até o atual momento, temos que encarar isso aqui apenas como dois livros. E são histórias sensacionais. Já nesse universo aqui, os heróis e vilões, eles são seres um pouco duvidosos, porque realmente a gente não sabe o que que torna uma pessoa herói ou o que que torna uma pessoa vilã. O Vitor e o Eli, eles eram dois melhores amigos, até que eles começaram a fazer experimentos para eles conseguirem os poderes de Eons, que são basicamente os extraordinários, que são pessoas que têm superpoderes. E o Vitor, ele foi preso por algum motivo que a gente ainda não conhece nesse início aqui da história. E mais pra frente, a gente vai começando a descobrir que existe essa dualidade, porque o Vitor, que foi preso, ele é considerado um vilão, enquanto o Eli que caça pessoas que também têm é, poderes especiais, é considerado um herói. Do porquê que as pessoas encaram uma pessoa que tá matando pessoas como herói e uma pessoa que quer matar a pessoa que tá matando pessoas é um vilão. O primeiro livro e o segundo são sensacionais, eu amo mesmo, mesmo, mesmo. E tanto você pode ler o primeiro livro como um livro único, como você pode ler esses dois livros e acreditar que é uma duologia. Porque o final, ele realmente tem um final certinho, você entende mais ou menos o que vai acontecer, mas a autora já disse que quer escrever mais desse universo. Ainda falando de Vi e nós temos também Monstros da Violência, com o primeiro livro A Melodia Feroz e O Dueto Sombrio. Esses dois livros aqui realmente é uma duologia, ela não planeja continuar mais livros dessa história. E, nesse caso aqui, ela já assina como Vitória Schwab, mas é a mesma pessoa. A Vitória Schwab, pra quem não sabe, ela assina como Vitória para Livros Infanto Juvenil e V.A. Schwab para livros adulto ou jovem adulto, que é para justamente as pessoas que leem esses livros mais jovenzinhos não acharem que elas têm que ler também livros mais adultos, que literalmente têm cenas mais explícitas de coisas para maiores de 18 anos. Nessa duologia, como o próprio nome já diz, os monstros eles são gerados a partir de atos violentos de seres humanos, então só essa premissa a gente já consegue criar milhares de metáforas os monstros que de fato existem e que atormentam a humanidade são gerados a partir de atos violentos e de coisas muito cruéis que os próprios humanos criaram e aí os próprios humanos não conseguem lidar com os monstros que eles criaram é com isso, sabe? Eu não preciso dizer mais nada mas dentro desse contexto a gente descobre que numa cidade ela é dividida entre o lado dos humanos e o lado dois monstros, obviamente o lado dos monstros é onde tem mais pobreza e menos educação. E o lado dos humanos, obviamente, vai ser o lado de pessoas mais ricas, mais destruídas. De novo, aí a gente pode fazer um paralelo com o mundo real. E o filho da pessoa que lidera o lado dos monstros é também um monstro, obviamente, mas ele ali é um adolescentezinho. E a filha do líder do lado dos humanos também é um adolescente. E os dois meio que fogem, e em algum momento eles vão se encontrar e vão se unir para tentar impedir que uma guerra entre esses dois lados se instaure nessa cidade. Todos os livros da Schwab eles envolvem alguma crítica social, mas nesse daqui eu acho que é o mais explícito de todos eles, porque literalmente fala sobre violência, fala sobre educação, e sobre a maneira que nós encaramos, e a maneira que nós segregamos certas pessoas dentro da nossa própria sociedade. E ainda nesse lado mais de ficção científica, temos também lembranças de um passado da Terra, com o problema dos três corpos, a floresta sombria e também o fim da morte que eu tenho em e-book, porque o terceiro livro está muito caro no momento, então eu ainda não tive poder aquisitivo para comprá-lo. E aqui no canal também tem um vídeo muito muito muito detalhado falando sobre toda a trilogia e sobre a minha opinião e por que que essa trilogia é a melhor trilogia de ficção científica que já existiu na face da Terra. A história disso aqui é sobre um universo que, no caso, é o nosso em que ETs estão vindo a dominar a Terra. Porque basicamente o planeta deles não existe mais, está aí prestes a ser acabado e a gente não está cuidando muito bem da nossa Terra, então eles estão vindo aqui invadir e é isso aí. Só que a humanidade ela tem apenas uns 4 séculos, mais ou menos, para conseguir ter poder bélico suficiente para impedir esse ataque alienígena. Só que a grande questão é que todos os seres humanos que estão na Terra eles começam a surtar porque qual é o propósito de vida de você continuar trabalhando, de você cont continuar sendo explorado pelo seu vizinho, se daqui a quatro séculos todo mundo vai morrer. Então, assim, vira tudo um grande caos. Aqui nos cards vai estar lá o vídeo pra você assistir, porque realmente é uma trilogia sensacional. E um adendo muito especial, caso ainda não tenha te convencido a ler esse livro, é que vai virar uma série na Netflix com os mesmos criadores da série de TV de Game of Thrones. Eu estou muito ansioso pra isso. Outra trilogia de ficção científica que eu tenho aqui na minha estante é A Quinta Onda com A Quinta Onda, A Última Estrela e O Mar Infinito. E se eu não me engano, eu mudei a ordem. É, eu mudei a ordem, na verdade, é O Mar Infinito e depois é A Última Estrela. Mas, de qualquer forma, essa é a trilogia. Nisso daqui também temos uma invasão alienígena que, basicamente, os alienígenas estão acabando com a Terra em ondas, porque eles não querem, na verdade, acabar com a Terra, eles querem acabar com a humanidade. Então, a cada onda, eles vão eliminando mais e mais humanos até que o livro começa, basicamente, durante a quinta onda. Basicamente, na quinta onda, você não sabe mais quem é humano e quem é ET, porque os ETs estão infiltrados em corpos humanos. E aí... Caos! Os outros dois livros, eles são realmente legais pra você se aprofundar na história, mas nenhum deles vence do primeiro livro. Toda essa premissa de que a gente vai morrer, e aos poucos, e que tem seres, e que a gente não pode confiar nos outros seres humanos, enfim, tudo isso eu acho muito legal, e os outros dois livros eles se aprofundam muito pouco no restante do, do que está acontecendo né, nesse universo, mas de qualquer forma é muito legal pra gente encerrar essa história que o Rick criou. Uma outra duologia que eu tenho muito pra comentar é Lobo por Lobo, esse livro aqui é o primeiro Lobo por Lobo e o segundo é Sangue por Sangue. Essa duologia ao mesmo tempo que ela tem bastantes traços da realidade, ela é uma ficção especulativa, ou seja, ela pega um ponto da, da realidade em que nós vivemos e ela distorce, né? Ela começa uma história a partir de ali imaginando que outra coisa aconteceu. Nesse caso daqui, o Hitler, né? Os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial e o mundo está sendo dominado pelo nazismo. E é a partir daí que as coisas se divergem completamente, né? Porque até onde nós sabemos, o Hitler não venceu, mesmo que neonazistas estejam surgindo. Só que ao mesmo tempo tem muita coisa principalmente da segunda guerra que realmente existiu no mundo real e que tá aqui dentro. Como é o caso dos experimentos que os nazistas ficavam fazendo nos campos de concentração. Um desses experimentos foi justamente numa menina chamada Yael, que ela conseguiu escapar do campo de concentração e ela desenvolveu poderes de meio que virar outra pessoa, né? Ela consegue ser uma metamorfa, basicamente. E a família da Yael sofreu muito, então ela quer se vingar do Hitler. E a forma que ela vai fazer isso é participando de uma corrida que todo ano tem entre os jovens ali nazistas, né, do eixo, que o vencedor vai dançar com Hitler. E a Yael, ela vai se fantasiar, né, digamos assim, ela vai usar o, o corpo de uma pessoa para entrar nessa corrida e tentar ganhar. O primeiro livro é basicamente sobre essa corrida, e o segundo é mais o desfecho e o desenvolvimento né, do que vai acontecer depois dessa corrida que ela vai participar. E são duas histórias muito, muito, muito legais. Outra trilogia de ficção científica que eu tenho aqui para mostrar é Mundo Novo, do Chris Waits, que é Mundo Novo, é Nova Ordem e... Nova Era. Esses três livros aqui, inclusive, eu amo essas capas, são, tipo, capas muito bonitas. Principalmente essas cores, que são meio cor de marca-texto neon. E a história disso aqui é muito legal. Mas muito provavelmente você já deve ter visto isso aqui em outros lugares, porque basicamente a Netflix cismou de fazer 35 séries com essa mesma temática. Que é basicamente humanos morrendo todos eles e só sobrando os adolescentes. Em Mundo Novo, a gente descobre que todos os adultos e crianças morreram e só sobraram os adolescentes. Se eu não me engano ali, a classificação de adolescente é quando começa a chamar de teen, né, em inglês. Então vai desde 13 até 19 então Sim. é mais ou menos nessa faixa de idade que as pessoas estão vivas de resto Todo mundo morreu. A adolescente só faz besteira, então realmente você já pode imaginar que vai ser realmente uma grande confusão. E o livro ele se passa em Nova York e é muito legal ver o como que o autor ele conseguiu dividir a Nova York em várias gangues, várias facções de crianças completamente diferentes. E é muito legal porque cada gangue tem a sua própria característica, seus próprios traços de personalidade mesmo. E os personagens dessa gangue daqui, eles vão ter que meio que fazer uma grande tour por Nova York pra tentar cumprir certas missões porque o líder deles está morrendo, porque justamente ele tá prestes a completar lá a idade que vai começar a morrer. E os outros dois livros, eles são mais o desfecho mesmo para você entender o que está tá acontecendo, porque no final do primeiro livro rola um mega hyper power plot twist que vai ser desenvolvido muito no segundo livro, e o terceiro livro de fato é o desfecho desse plot twist que surgiu aqui. Outra trilogia de ficção científica que eu tenho para comentar é A Doutrina da Morte, do James Dashner. O primeiro livro é Jogo Infinito, o segundo livro é Regra do Jogo, e o terceiro é A Última Fase. Esses três livros aqui também têm capas incríveis e maravilhosas, tipo... E se você, assim como eu, gosta de criar teorias e imaginar que todas essas coisas fazem parte de universos compartilhados, você pode acreditar que isso aqui, na verdade, se passa no mesmo universo, de Maze Runner, que é outra série do James Dashner. Tem muitas referências de Maze Runner aqui dentro dessa série e coisas muito específicas que você realmente consegue ligar os pontos ali. Eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo em que eu já fiz falando sobre o como que essas duas coisas muito possivelmente estão conectadas. Mas, de qualquer forma, o que fala a Doutrina da Morte. Esse primeiro livro a gente conhece a história de um menino que ele vive, e ele ama, na verdade, viver mais dentro, do mundo virtual do que no mundo real. E dentro desse universo existe uma coisa chamada caixão. Você entra, você é teletransportado pra um jogo, ou pra, um, pra internet basicamente, e você sente no seu corpo real tudo o que você, né, personagem do, da internet está sentindo, vivendo e experimentando. Só que a grande questão é que algumas pessoas estão morrendo no jogo e morrendo na vida real também. E parece que existe um grande vilão por trás disso, e os três protagonistas dessa história, eles são pessoas muito, muito, muito viciadas nessa internet. E eles conseguem fazer várias coisas e desvendar vários mistérios. E eles e várias outras pessoas também, muito sagazes na internet, são convidadas por essa polícia virtual pra tentar desvendar todos esses enigmas e impedir que esse vilão continue matando pessoas, basicamente. E é muito legal porque o primeiro livro também tem um plot twist bizarramente gigante no final. E aí o segundo livro também tem um plot twist bizarramente gigante no final e o terceiro livro realmente é só o desfecho mesmo porque imagina tem mais um plot twist e não tem mais livro depois e assim como também é uma marca registrada do James Dashner, ele sempre termina onde ele vai continuar o próximo livro então se você quiser ler os três livros de uma vez você vai sentir que isso daqui é tudo uma tacada só outra duologia que eu tenho aqui na minha estante que eu também sou apaixonado é Blackbird da Anna Carey Esses dois livros aqui, eles são muito curtinhos Mas são dois livros incrivelmente maravilhosos Esse daqui livro que eu tenho, ele é uma cópia não finalizada Então ele não é rosinha aqui do lado Mas vocês podem ver que esse livro aqui já é azulzinho Então imagina que aqui tá rosa porque, né, enfim Num grande, grande resumo, a história disso aqui É sobre uma menina que ela acordou no meio do nada, dentro do metrô, e ela não lembra qual é o nome dela, ela não, não lembra quem ela é, mas ela tá com uma mochila e com um recado dizendo que ela tem que ligar pra um número. E ela tem uma tatuagem muito esquisita com um pássaro aqui no pulso dela. E ela começa a tentar, né, descobrir o que tá acontecendo. E quando ela liga pra esse número, ela descobre que, na verdade, ela tá sendo perseguida por várias pessoas. E várias pessoas estão tentando matar essa menina. E, ao mesmo tempo, ela não pode ligar pra polícia, porque a polícia também tá começando a correr atrás dela. E aí, ela basicamente tá sendo uma caça viva no meio de uma cidade grande e pessoas não acreditam nela e ela também não pode pedir ajuda para ninguém e é tudo um grande caos. No finalzinho do primeiro livro a gente descobre realmente o que está acontecendo e de fato o que, que é toda essa confusão que essa menina se meteu e no segundo livro a gente não só continua nessa grande confusão que essa menina se meteu e no, no, no que, que é de fato isso, mas o universo é completamente expandido e o segundo livro pra mim é ainda melhor do que o primeiro porque a gente descobre certas coisas que, obviamente, eu não posso falar aqui porque é um grande spoiler. E no segundo livro a gente acaba descobrindo não só mais do passado dessa menina, mas também sobre o mais do passado de várias outras pessoas. E um outro detalhe muito importante dessa história é que toda essa história, ela é, ela é construída e narrada em primeira pessoa. Então parece que é você que tá sendo perseguido por pessoas malucas tentando te matar no meio de uma cidade grande. Então isso é muito legal. Outra série também que é muito legal que eu tenho aqui na minha estante é a série Asylum. O único livro que eu não tenho aqui na minha estante que é parte dessa série, ele é um livro que sim faz parte da série Mas não é essencial pra você ler e entender de fato tudo que tá acontecendo É realmente um livro extra, então por isso que eu considerei que eu tenho a série completa aqui Mas segundo a ordem, que temos é Asylum, depois nós temos o Scarlates, Depois vem o Sanctum, o Artista dos Ossos e o Catacomb. O outro livro que eu tenho aqui também, que também é um livro extra, é O Diretor que se passa antes de Asylum. Basicamente, a história de tudo isso aqui é sobre um, um trio, né, são três amigos ali, jovem adultos praticamente, que eles estão saindo do ensino médio e entrando na universidade, e eles vão fazer um curso de verão numa universidade que justamente um dia, um dos lugares ali, um dos dormitórios, já foi um manicômio. Coisas esquisitas e coisas bizarras vão acontecer nesse prédio em que um dia já foi um manicômio. E de alguma forma, esses protagonistas eles estão envolvidos com... Todas as coisas bizarras que vão acontecer ao longo dessa trilogia. São histórias de horror e terror bem levezinhas. Não é nada assim que realmente você vai parar de dormir. E é muito legal porque realmente tem uma vibe bem juvenil. Por justamente os personagens também serem juvenis. Mas é como se fosse uma atmosfera de American Horror Story Asylum, sabe? Que tem uma leve pitada de terror. Mas ao mesmo tempo não é nada de que você vai, sabe, morrer. E esses livros que são mais fininhos. Eles na verdade não são livros essenciais para a trilogia, mas que você vai ler e você vai entender mais ainda sobre a história. O Escarlates e o Artista dos Ossos são livros que, se você quiser ler, você tem que ler é, entre o livro 2 e o livro 3, no caso, porque justamente você vai conhecer personagens que vão aparecer nesses livros seguintes. Eu também, particularmente, amo a identidade visual dessa série, eu acho, tipo, completamente linda, dessa e também é muito legal porque ao longo dos livros tem várias ilustrações, várias fotos, de coisas que vão aparecendo aqui dentro Então você realmente consegue ler E visualizar mais ou menos o que, que os personagens estão querendo dizer Então é muito legal porque quando eles encontram uma foto, por exemplo A foto vai estar tá lá para você realmente conseguir visualizar aquilo Outra trilogia que eu tenho aqui na minha estante Que eu também amo de paixão É Peças Infernais, da Cassandra Clare Que é uma dessas séries desse universo gigantesco criado por essa mulher, que no caso, né, é o universo dos Caçadores de Sombras. O primeiro livro é o Anjo Mecânico, o segundo livro é o Príncipe Mecânico e o terceiro é a Princesa Mecânica. Esses três livros aqui são nessa edição maravilhosa que a lombada, né, é continuada e tem vídeo aqui no canal falando não só sobre é, esse box, como também do box de Instrumentos Mortais, que vamos falar logo mais. A história dessa trilogia se passa muitos séculos antes de Instrumentos Mortais e a gente começa a entender certos eventos que vão ter muita influência no futuro da série de instrumentos mortais. Basicamente a Tessa, ela é uma menina que ela tem certos poderes porque ela consegue literalmente se transformar numa outra pessoa e ela consegue ter acesso à memória do que as pessoas tiveram. Então, ela está sendo muito perseguida por certas pessoas porque ela tem esse certo poder. E ela vai ser acolhida pelos Shadowhunters, né, de Londres porque ela é uma pessoa que tá em perigo, né, basicamente. E aí é muito legal porque as coisas vão se desenvolver a partir daí, e a gente vai entender que a Tessa, ela não é só muito importante pra história dessa trilogia, mas ela também é muito importante pra todo esse universo de instrumentos mortais e dos caçadores de sombras, de modo geral. Aqui no canal também já tem um vídeo falando sobre o que eu acho dessa trilogia. E como falamos da Cassandra Clare, também temos aqui a série de Instrumentos Mortais, que o primeiro livro é Cidade dos Ossos, o segundo livro é Cidade das Cinzas, o terceiro livro é o Cidade de Vidro, depois vem Cidade dos Anjos Caídos e, calma, temos Cidade das Almas Perdidas, e por fim, Cidade do Fogo Celestial. Como eu falei, essas edições também são com capa metalizada, com conteúdo extra no final. E também que se forma um desenhozinho na lombada. Eu amo quando acontece isso. E a história disso aqui, a gente vai conhecer a Clary. Que ela é uma menina que até ela completar 16 anos, ela não fazia ideia de que ela era uma caçadora de sombras. O mundo dela literalmente vira de cabeça pra baixo. Porque ela descobre que ela vai ter que passar o resto da vida dela caçando... Demônios. E ela não só vai descobrir que existem essa coisa de caçadores de sombras e demônios, mas também como existem os vampiros, os feiticeiros, as fadas, as sereias e diversos outros seres mitológicos que basicamente a gente sempre achou que eram lendas urbanas e que na verdade eles de fato existem. Eu confesso que eu não sou muito fã dessa série de instrumentos mortais especificamente, porque eu não suporto a Clary e o Jace, eles são um casal... Completamente desgostoso Eles não são um casal que conseguem me descer Eu não gosto nada deles Mas eu amo o universo construído da Cassandra Clare Então eu tive que me obrigar a ler esses livros E de fato, depois assim do segundo livro, do terceiro As coisas melhoram muito mais Porque de fato, para de focar tanto nesse casal que é insuportável E obviamente a partir ali mais ou menos também Do terceiro, do quarto livro O Magnus Bane e o Alec Eles começam a aparecer ainda mais e eles começam de fato a virar um casal E é sensacional Aqui na minha estante também temos uma outra trilogia Que é sensacional e que foge também muito Dessa cultura norte-americanizada Que nós temos Que é A Rebelde do Deserto da Owen Hamilton o primeiro livro é A Rebelde do Deserto o segundo livro é A Traidora do Trono e o terceiro é A Heroína da Alvorada nessa trilogia também tem vídeo aqui no canal falando sobre a minha opinião da trilogia inteira e vale ressaltar que esse daqui tem um dos melhores finais, um dos melhores desfechos de histórias que eu já vi em toda a minha vida. Sério, tipo, eu amo o final desse livro e eu vou enaltecê-lo para sempre. A Amani é a protagonista dessa história. O primeiro livro começa com a Amani participando de uma competição de tiro. E aí ela conhece lá um cara especificamente que ela nunca tinha visto na vida dela. E ela decide fugir com ele porque realmente ela não estava muito satisfeita nem com a cidadezinha que ela estava vivendo. E muito menos com a família que ela estava né, sendo obrigado a conviver. E aí, a partir do primeiro livro, a gente descobre que esse universo do deserto é muito maior do que a mãe imaginava que poderia ser, inclusive vão começar a surgir seres mais. Muito depois que eu terminei de ler essa trilogia, eu acabei descobrindo que ela tem muito da influência da cultura árabe e da cultura muçulmana, então é muito legal realmente pra gente fugir um pouco Desse aspecto estadunidense e muito cristão que nós vivemos, hein? O livro que eu tenho pra comentar agora é A Rainha Vermelha. Essa daqui é a edição que eu tenho de colecionador. Felizmente, só o primeiro livro teve essa edição, encapadura. E é muito legal porque tem algumas edições, né? Algumas partes que são ilustradas de cenas icônicas desse primeiro livro. E como eu falei, é encapadura e é muito lindo. Mas as edições realmente mais tradicionais que estão no mercado são essas aqui com essa capa metalizada. O primeiro livro, então, como eu já falei, é o A Rainha Vermelha. O segundo livro é o Espada de Vidro. O terceiro é A Prisão do Rei. E o último é o Tempestade de Guerra. Também existe um outro livro que é... O A Coroa Cruel, que se passa entre o primeiro e o segundo livro. Porém, esse livro aqui, ele foi meio que descontinuado, digamos assim, porque depois que a série foi concluída, lançou-se um último livro chamado Trono Destruído, que pega esses contos que estão aqui dentro e inclui também vários outros contos exclusivos e inéditos e se passa depois da, da série original. Então, esse livro aqui, realmente, um momento da vida, ele vai parar de ser vendido, eu imagino, porque não faz muito sentido ter contos aqui, e também ter contos os mesmos em um outro livro. Nesse universo de Rainha Vermelha, existem pessoas que têm sangue vermelho e sangue prateado. As pessoas que têm sangue vermelho são pessoas que não têm poderes, e as pessoas que têm sangue prateado são pessoas que têm poderes. E cada família vai ter o seu próprio poder, digamos assim, e que são realmente coisas completamente diferentes. A Mary, que é a protagonista dessa história, ela é uma menina que tem sangue vermelho, mas ela vai acabar descobrindo que ela tem sim poderes, como não sabemos ainda. A gente descobre que a Mare tem poderes quando ela tá trabalhando como empregada dentro do castelo da realeza e ela acaba caindo dentro da arena em que tava tendo uma competição entre várias meninas pra descobrir quem é que vai virar a namoradinha do príncipe que um dia vai virar rei. E a Mary, quando ela cai dentro dessa arena, ela acaba caindo em cima de um campo de força que era para justamente fazer com que as pessoas não caíssem diretamente na arena. Só que a, ela não morre nesse, nessa queda, porque justamente ela começa a sair vários, várias faíscas e vários raios de todos os lugares, porque esse é o poder dela, ela consegue controlar raios. Aqui no canal tem um vídeo falando tudo, tudo, tudo, tudo que você pode imaginar sobre a Rainha Vermelha e, inclusive, é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, então se você quiser, vai lá, dar uma conferida, que esse livro é muito legal. Inclusive, também tem os direitos vendidos para virar filme e eu realmente espero muito que isso aconteça. Uma outra série que eu também amo muito de paixão e que temos aqui na minha estante é Maze Runner, do James Dashner, como eu já havia comentado antes. E temos muitos livros dessa série. O primeiro livro é O Correr ou Morrer, depois temos o Prova de Fogo e A Cura Mortal, e aí a gente fecha essa primeira trilogia de Maze Runner. Porém, existem outros três livros que se passam nesse mesmo universo. O primeiro deles é realmente um livro completamente extra, que se você lê ou não, realmente não vai fazer muita diferença, é realmente mais para você se aprofundar, que é o Arquivos. E temos outros dois livros que de fato já fazem muita diferença nessa série e que se passam antes de correr ou morrer, que é Ordem de Extermínio e o Código da Febre. Esse livro daqui, na verdade, ele é o primeiro, digamos assim, se você for fazer ordem cronológica, e no momento em que termina esse livro, começa o Código da Febre e o Código da Febre termina exatamente no momento em que começa o correr ou morrer. Na trilogia original a gente conhece o Thomas, que é um menino que ele acordou dentro de um elevador e ele lembra apenas do nome dele. E quando ele de fato sai desse elevador, ele descobre que ele tá dentro de uma clareira e dentro dessa clareira tem uma comunidade de apenas meninos que também chegaram, assim como Thomas, dentro do elevador lembrando apenas do nome deles, e eles têm que sobreviver, tentando, obviamente, entender o que esse labirinto é e tentando achar uma saída. O Thomas, ele chega no momento muito oportuno, porque logo depois dele surge uma menina, que é a primeira menina, que no caso é a Teresa, e junto dela vem o um recado de que ela é a última pessoa que vai chegar na clareira E essa sinopse dessa trilogia é tipo, isso daqui de todo um oceano de coisas que vão acontecer porque realmente tem muita história além disso e são histórias realmente muito bizarras e é muito legal eu realmente sou muito apaixonado pelo universo de Maze Runner inclusive eu tenho um livro em inglês que é autografado pelo elenco de Maze Runner porque realmente eu sou muito, muito, muito fã e é tipo, esse livro aqui é o meu xodó inclusive muita gente me conhece aqui no YouTube, né, no meu estante quadrada por conta dos vídeos que eu fazia lá pro Maze Runner Brasil e indo para os momentos finais temos também a série de Harry Potter da J.K. Rowling. É, eu não posso, né, por mais que J.K. Rowling não seja lá um exemplo de pessoa, não posso fingir que esse livro não existe, que eu não li essa série. Então, o primeiro livro, caso você não conheça, é o Sorcerer's Stone, ou A Pedra Filosofal. O segundo livro é o Chambers of Secrets, ou então A Câmara Secreta. O terceiro livro é Prison of Azkaban, que é O Prisioneiro de Azkaban. O quarto livro é o Goblet of Fire, ou Cálice de Fogo. O quinto livro é o Order of the Fênix, que é o Ordem da Fênix, O sexto livro é o Half-Blood Prince, ou o Enigma do Príncipe. E o último livro é o Devil's Hollows, que é... Relíquias da Morte Eu tenho essa edição em inglês Que forma Hogwarts na lombada Por mais que eu acho que todo mundo já conhece a história de Harry Potter A história disso aqui é basicamente sobre Harry Que é um menino que ele perdeu os pais Mas ele mora com os tios Que não gostam muito dele E quando ele completa 11 anos ele descobre que na verdade ele é bruxo E ele vai poder sair da casa dessas pessoas Insuportáveis e vai virar um bruxo de fato e vai estudar e morar em Hogwarts, que é uma escola de bruxaria. E mais pra frente a gente vai acabar descobrindo que o Harry, ele na verdade, ele é o escolhido para salvar o mundo do mal que é Voldemort. Que é realmente um cara que já tentou acabar com o mundo uma vez e ele vai tentar novamente. É muito complicado falar sobre Harry Potter sem eu ficar triste por conta das coisas que J.K. Rowling anda fazendo e anda se pronunciando, mas é muito complicado também não falar sobre isso, porque Harry Potter é sim uma história muito importante, é uma história que formou muitos leitores, eu acho que muita gente começou a ler por conta de Harry Potter, muita gente começou a ter acesso à informação de diversas maneiras diferentes, por conta de Harry Potter, então eu não poderia simplesmente ignorar, e eu não vou tacar fogo nos meus livros, até porque eles foram caros. J.K. Rowling, ela sim escreveu Harry Potter, então a gente não tem que fingir que não foi ela que escreveu, e sim, nós temos que lembrar que ela tá fazendo essas coisas ruins, porque você quando tá lendo Harry Potter, você quando tá comprando e consumindo coisas do universo de Harry Potter, você está dando dinheiro para essa mulher que é transfóbica E sim, o que ela tá falando, por mais que seja um tweet, é muito perigoso, então... Não vamos passar pano para J.K. Rowling nesse canal. Mas, para melhorar o clima, nós temos aqui também uma das outras minhas séries favoritas da vida e que agora, de fato, eu posso chamar de série, que é Jogos Vorazes, né? Se você também não conhece, o primeiro livro é Jogos Vorazes, o segundo é Em Chamas, o terceiro livro é A Esperança e agora, nesse ano de 2020, fomos abençoados pela glória do Senhor com A Cantilha dos Pássaros e das Serpentes, que é um livro que se passa muitos e muitos, muitos anos antes da trilogia original. E a gente nesse caso aqui vai conhecer mais sobre o President Snow, na época que ele era jovenzinho. E a história de Jogos Vorazes, se você também não conhece, é sobre uma menina chamada Katniss, que ela vive em Panem. Panem é um país dividido em 12 distritos, que cada distrito é responsável por produzir uma certa coisa para que o país continue vivendo. E nesse mesmo país existe uma coisa chamada Jogos Vorazes, que é um evento anual em que cada distrito vai ter que sortear um menino e uma menina entre 12 e 18 anos para lutarem até a morte, até que reste apenas uma pessoa. E essa pessoa vai ser o vencedor dos Jogos Vorazes e vai ter fama, prestígio, dinheiro e coisas do tipo para o resto da vida dela. Essa série, ela fala muito sobre essa crítica social de pão e circo, é daí que vem o nome Panem. Jogos Vorazes é uma das séries mais importantes para mim, porque justamente foi a que começou tudo isso, né? Eu comecei nesse universo de cultura pop por conta de Jogos Vorazes, vendo o filme e depois de lendo os livros. Então, tem um carinho muito especial e agora que eu tô conseguindo acompanhar o lançamento de um livro novo, eu fico ainda mais feliz e como eu falei, tem milhares de críticas sociais dentro disso aqui, é uma história realmente muito sensacional e eu amo, amo, amo de paixão. Eu queria mostrar pra vocês como é que ficou a minha escrivaninha aqui na frente com tanto livro, vocês podem perceber minimamente por conta né, da minha estante aqui que ficou vazia nesse canto, aqui na descrição vai ter muita informação que vocês vão poder ter a mais desses livros, dessas séries. Então, se tiver vídeo aqui no canal, vai estar tá com o link, vai ter link também para vocês conferirem esses livros na Amazon. E se vocês comprarem algum livro com o meu link, vocês vão além de estar ajudando muito o canal a continuar crescendo, vocês vão estar ajudando um projeto a sair do papel, que eu ainda não posso falar, mas se tudo der certo, muito em breve eu vou poder contar para vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se você já leu alguma dessas séries que eu indiquei, me deixa aqui nos comentários qual dessas você já leu? Qual outra série que você já leu e que eu ainda não comentei aqui? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!